Pessoal, e aí? Bom, faz o que? Um mês já que eu tô com o sistema solar aqui. Vou ter que dar manutenção, velho, porque onde eu moro ali é terra, minha poeira. Olha que tá as placas, só a terra. Agora o que eu vou fazer? Com a bomba essas aqui de ar, sabão, tem sabão em pó líquido, como, oh, aiel, o que tiver aí? vou dar um talento nessas placas, ó. Eu percebi que o trem deu uma caída na, na produção. Acho uns 15%. Só por causa dessa, dessa poeira aí, ó. Olha o estado. Tá forte, tá feio. Dá um grau aqui. Já já eu volto. Mostrando como que ficou. Olha o estado. São quatro placas. Olha o jeito, tá? Tá feio, tá? Dá um grau nesse aqui para melhorar. Acho que não vai dar pra me gravar fazendo, mas é bem fácil. Eu peguei um rodo, um pano e um alongador e vou passar assim, ó. E a bombinha com sabão momo aqui, ó. Líquido. Bora lá então. Fazendo coisinha já, ó. Saindo a terrinha já. Ó. Aproveitei agora. Tá mais e lá em cima vai tá descendo agora as placas vai gerar de novo ó a terra e vamos com sabão líquido sabão em pó líquido limpa que é uma beleza olha Lá. se tiver pressão é só dar umas bombadas de novo aqui na, na bomba rapaz mais é sujo ó. olha o tanto Não mais umas eu tô alto ainda, ó. Eu zipei. Vamos ver aqui, ó. Então, ali. Vou ter que mudar a escada de lugar. Porque aqui não. Tá vendo a sujeira descendo? É muita. só dar uma abertura nesse bico mais assim ó abrir mais o bico é a minha mulher falando que eu tô perguntando falando que eu tô falando sozinho ó a cor de passarinho ali gente Ixi. certeza que vai minha energia vai, vai minha geração vai, vai cair <risos> tá rindo aí olha o cachorro lá embaixo o guarda costa lá olhando Dá para ver aí? Deixa eu dar um zoom. aí. Lavando ela, ó. A sujeira. Descendo. Cocô de pombo ali. Fazer minha geração cair uns mais 2%. Olha só, gente. É água, Deise. Água com sabão lavando as placas, mulher perguntando agora. Me rindo. Pai, minha geração vai voltar agora normal. Quero ver meu. Bateu o pico lá de 1200 watts, 1300 watts. Quer não, amor? <risos> ai ai ai, lavar a placa. Primeira vez na vida lavar placa. Já lavei de tudo, agora placa primeira vez lavar as placas como você não vai ter pressão você vem da caixa a caixa tá de bar das placas olha aí a já volto pessoal mostrando o processo de novo sujeira olha a sujeira é muito sujeira olha lá em cima só com a mão aqui tá meio difícil mal ó tá que suja a produção vai voltar normal aí já eu volto de novo que só com a mão aqui em cima é difícil olha aí, pessoal as placas quase limpinha tudo limpa terminando essa aqui agora dá um zoom aqui pra vocês verem finalzinho da tarde, já é quase 6, seis, seis horas né, sei se eu ver aqui, é 6 horas já, pôr do sol já se pondo, Olha, lá, tirando toda aquela sujeira que tava. aqui agora é só água, A proporção que eu usei foi uma, um, uma, uma colher de sabão homo líquido, para lavar essas placas, com cinco litros d'água, numa bombinha dessas de bater veneno, eu tinha uma aqui novinha, tô usando ela, agora para fazer isso. Aí pra você ver. Tô limpinho, limpinho. Aí, pessoal quase acabando já, fiz todo o processo lavei, agora estou enxaguando as placas botando água aqui terminando, praticamente terminei já olha aí é seis horas, seis e meia olha o pôr do sol lindo né, aqui em Goiás, Goiânia parecida aí pessoal, isso aí então pessoal aí eu vou deixar só um ressalvo aí eu coloquei uma colherzinha de sabão Líquido, aqueles da Homo líquido Para 5 litros d'água, para lavar as placas Depois enxagou e passei, igual vocês viram no vídeo aí E agora estou jogando água Só água Para tirar tudo que tiver Mas agora mas não tem mais nada não E aí eu vou deixar meu contato no WhatsApp aí, Quem quiser comprar um kit desse né é O instalador homolo, Fazer homologação né? Também vende, vende os kits Se vocês quiserem para instalar só o produto, né? ou se você quiser também eles instalam para você que é só o My System a empresa só o My System Solar aí eu vou deixar o contato meu aí embaixo, quem quiser comprar um kit desse aqui, Aparecida, é Goiânia interior eles vendem o kit ou também é, instala para vocês né? e faz a homologação também e é isso aí pessoal, não precisei usar o, o pano, como eu tinha colocado no começo do vídeo falei que ia usar o pano, não precisei, só mesmo um pouquinho de água com uma, uma colherzinha de sabão 5 litros e depois enxaguei, ficou aí o talento que estreitar. E é isso aí pessoal, fica todo mundo com Deus, um abraço a todo mundo, é, adiciona no meu canal aí quem gostou dos meus vídeos, eu faço vídeo de tudo, né, fica com Deus todo mundo aí, falou galera!